Fala player, beleza? Willzer aqui, seja bem-vindo ao canal City Games E player, no vídeo de hoje eu trago para vocês a minha experiência depois de 6 meses com o Playstation 5 E para falar sobre essa experiência, eu vou listar aqui, primeiro, quais foram as propostas da Sony com o lançamento do Playstation 5 Se ele cumpriu essas propostas, principalmente nos jogos, tá? Enfim, das propostas, eu vou listar essas propostas aqui pra gente e relembrar e também o que deu certo e o que não deu tão certo assim lembrando que esse vídeo vai ser muito importante para você que está pensando em comprar um Playstation 5 sair do Playstation 4 vir para o Playstation 5 ou trocar de geração sair do Xbox ir para o Playstation 5 ou permanecer no Xbox no Xbox Series X ou no Xbox Series S, tá? Então a ideia é trazer para você um contexto geral sobre isso, sobre a minha experiência e se de fato vale a pena você comprar o PlayStation 5. Se você não por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos e bora para análise. O Playstation 5 ele tem duas versões, ele tem a versão 100% digital, onde você não consegue incluir os seus discos de Playstation 4, nem os discos de Playstation 5 e a versão com drive de disco, onde você consegue ver os, onde você vai conseguir jogar os jogos de Playstation 4, Playstation 5 e também algum filme blu Ray que você quiser. Primeiro player, essa análise ela serve para as duas versões de PlayStation 5, tá? Tanto a digital como a de drive tá? Quando você consegue jogar os jogos de PlayStation 4 e PlayStation 5 com o disco. Isso não vai ter diferenciação, tá? Se depois, futuramente, a gente tiver que fazer um comparativo entre elas, vocês coloquem nos comentários aí se faz sentido e eu trago essa comparação, beleza? E falando das propostas do PlayStation 5 no lançamento, você lembra quais foram as propostas? Vamos lembrar aqui: SSD, loadings mais rápido. A integração personalizada dos sistemas do PlayStation 5 permite que os criadores extraiam dados do SSD tão rápido que eles podem desenvolver jogos de formas que antes seriam impossíveis. Além do carregamento rápido, loading rápido. Beleza? Essa era uma proposta. A proposta do novo poderio gráfico do Playstation 5. Ray Tracing, maior taxa de quadros de até 120 FPS, jogos em até 8K e tecnologia HDR. Também já era, também já tinha na, na versão do Playstation 5 Pro. Tá? A outra proposta foi uma nova experiência em você jogar videogames Que seria DualSense com feedback tátil, gatilhos adaptáveis e também o um microfone embutido, embutido e a ergonomia A outra proposta seria uma nova experiência em jogar videogames E com essa nova experiência a gente tem DualSense com feedback tátil e gatilhos adaptáveis E a outra experiência seria com o Pulse 3D áudio com um som mais imersivo 3D Tá bom? A outra promessa da Sony foi a retrocompatibilidade, onde a gente teria toda a 99% da retrocompatibilidade dos jogos de Playstation 4, incluindo as saves desses jogos. E também o programa da PS Plus Collection, onde quem comprasse o Playstation 5 e tivesse uma conta, uma assinatura da PS Plus, teria direito a 20 jogos gratuitos para sempre, desde que você permaneça assinante de Playstation 4, tá, e são grandes jogos, eu vou listar tá? esses jogos na descrição deste vídeo, beleza? E outra coisa também é que muitos jogos de Playstation 4 teriam aprimoramentos, e a gente já tem já alguns jogos de aprimoramentos, eu vou listar pra você quais jogos que realmente eu joguei, que eu vi uma diferença imensa nesses aprimoramentos de jogos de Playstation 4 jogados no Playstation 5, beleza? E agora, Player, falando sobre a minha experiência em cada um desses pontos e mais alguns pontos que eu vou colocar que faz todo sentido a gente analisar, tá bom? Falando do SSD, Player, realmente é assim, depois que você joga com SSD, você vai jogar Playstation 4 ou Xbox One, por exemplo, jogos comuns, né, que não utilizam essa tecnologia realmente incomoda, incomoda porque demora demais os loads, incomoda porque o jogo demora para iniciar e isso deixou eu particularmente muito mal acostumado. Ah, depois que você começa a jogar, você vê realmente que o carregamento, o loading, faz toda a diferença, né? Porque você não quer esperar para jogar, você quer jogar 10, 15 minutos, né, entre um compromisso outro que você tem. Você, cara, tem que esperar o load, esse tipo de coisa, cara, faz muita diferença na questão dos loadings, tá? do carregamento mais rápido, tanto na, tanto na hora de você começar o jogo, como na hora de você estar jogando um jogo, por exemplo, com o Hatchet Client que você não tem load no jogo, você tem as splitscenes, mas você pode, você, se você pular, automaticamente você já tá na gameplay, cara, e isso faz muita, mas muita, muita diferença. Os jogos que eu vi que fizeram mais diferença tá com relação ao SSD que você vê que o SSD trabalha rápido e trabalha assim que é praticamente instantâneo é muito dinâmico foi no Hatchet Clank que é absurdo tanto na questão da mudança de universo, né ou quando você encurta um espaço de físico né quando você puxa a tela para frente é inacreditável como ele trabalha muito bem isso e o retorno porque o retorno é um jogo que você não tem menu, né, você entra no jogo, já entrou no jogo dando spoiler rapidinho aqui, mas não tem problema, não tem menu, cara, você simplesmente joga o tempo todo e carrega e joga e, e o negócio fica muito dinâmico, e essa experiência que ele dá afeta a forma que a gente joga o videogame, tá? Então isso é um ponto super positivo e fez muita diferença essa promessa, essa proposta que a Sony trouxe. Assim como o Xbox X com SSD rápido, cara, realmente é absurdo. E eu não vejo a hora, né, deles lançarem a atualização para gente poder colocar a, a expandir a memória SSD. Falando agora do poder gráfico dos jogos. Ainda nesse início de geração, a gente não consegue ver uma diferença tão grande para geração passada com relação a gráfico, né, a 4K. Isso, realmente jogos sendo produzidos aí na sua sabe na sua plenitude mas eu vou listar aqui alguns jogos que realmente eu vi essa, essa grande diferença e foi em jogos exclusivos. Eu vou falar pelo todo, tá? Uh, eu não joguei Demon Souls, então não posso falar por ele, mas pelos vídeos eu vi que ele tá muito bonito, mas eu vou falar dos jogos que eu joguei, que foram Ratchet Clank e Spider-Man Miles Morales. Esses dois jogos, assim, realmente, pela quantidade de elementos que tem na tela, por exemplo, do Ratchet Clank, tem muito elemento na tela, tem o Ray Tracing, você, o jogo roda-liso, né, a, a 60 FPS, a 4K, é inacreditável, assim, a quantidade de elementos, sabe? Parece que você tá jogando o um jogo da Pixar, parece que você tá jogando um, um, uma animação da Pixar. É mais ou menos isso. E o, e o Miles Morales pela imensidão do cenário. um jogo de mundo aberto, é, tem um ray tracing, é um jogo que ele tem muita movimentação, porque você tá todo, o tempo todo, né, jogando pelo cenário, jogando teia, o jogo é muito rápido e você consegue perceber, assim, os gráficos fluindo muito bem, sabe, você consegue ver a cor, você consegue ver a cidade de Nova York de uma forma esplêndida Então, esses foram os dois jogos que eu vi com grande diferença. Eu tenho uma TV 4K, uma, uma série C da Samsung e, cara, eu consigo jogar 120 FPS, jogar 4K e eu consigo realmente ver essas diferenças assim, é muita é, enfim, é de encher os olhos, beleza? <risos> Falando uh, da experiência ao jogar, né? Que foi uma das coisas que a, a, a, o Playstation 5 propôs com o DualSense. É, é, é difícil a gente conseguir explicar para você a sensação de você jogar com o DualSense simplesmente num vídeo. Assim, a experiência é, poderia falar aqui duas horas e, e ainda não conseguiria falar, colocar para vocês como que seria a experiência se, se vocês não estivessem jogando. O negócio é absurdo. Realmente o negócio é, é, é muito louco. E realmente é, além de ter a experiência em jogar os jogos, né, com DualSense, você é, é, com a vibração é, 3D ali, o, o feedback tátil, os gatilhos adaptáveis, assim, é, é além da experiência em você jogar. Na realidade, principalmente quando você joga Hatchet Clank, quando você joga Returnal e o Astro, esses três jogos, eu vou colocar aqui você vê que tem outras possibilidades é, de você jogar, né? É, por que, que são outras possibilidades? Porque o gatilho adaptável, ele, por exemplo, no retorno você... Com um o gatilho você tem, do, você tem duas mecânicas da mesma arma. Olha que legal. No Hatch Atiquente também, né? No gatilho, na arma principal dele, que é aquela, aquele tiro vermelho, se você aperta até a metade, ele tem uma cadência. Se você aperta até o, até o fundo, ele dá outra cadência de tiro. Então tem muitas outras possibilidades, quando a gente fala do controle do gatilho adaptável, e também a questão do feedback tátil Que, cara, ele muda completamente a forma de como você joga Ele muda a forma de, de como você joga Por quê? Porque é, se o um inimigo tá muito próximo Ele pode vibrar de uma forma diferente Se tem um item que, que tá escondido próximo Ele vai é, vibrar de forma de, diferente, 3D O Astro Playroom, ele mostra muito bem isso né Como que isso pode interagir E os sentimentos que você tem O feeling que você tem quando você joga o jogo Você tem uma imersão Cara, e essa experiência eles conseguiram trazer assim de forma inacreditável e eu fico muito feliz porque isso pode evoluir muito muito muito mais então cara ela entregou demais isso e enfim aí vocês vão ter que jogar para entender como é que é beleza sobre o o, o o pulso 3D áudio que é o fone 3D da Sony eu já não vi tanta diferença assim como a no controle tá o jogo realmente ele traz uma imersão principalmente no jogo Returnal que é um jogo que você tem vários níveis né na mesma fase né lutando com vários inimigos diferentes você vê que os inimigos eles estão em, em, em lugares diferentes e você consegue perceber isso tá o som do ambiente você consegue perceber muito bem ataques é muito legal mas você consegue ter a mesma experiência por exemplo, com um fone muito bom, ligando no P3, tá? Então, isso não é uma coisa 100% exclusiva você tem que adquirir um fone 3D Pulse. Você consegue ter essa experiência com outros fones também, mas é muito bom, tá? É muito bom. Não é um salto, por exemplo, de você jogar com DualShock 4 e jogar com DualSense. Não é essa diferença de experiências, mas ainda é um bom recurso e acredito que bem aprimorado. É, ao longo da vida PlayStation 5, a gente vai, vai vai com bons tá bom? Aproveitando que a gente tá falando do Pulse 3D Audio, eu vou falar também dos acessórios, se faz sentido ter ou não, tá? Depois eu posso fazer um vídeo de cada um deles para dar um review pra vocês, aí vocês colocam um vídeo se faz sentido ou não, mas dos acessórios que eu tenho até hoje, eu tenho dois acessórios originais, eu tenho um, um, um acessório de terceiro, tá? Os dois acessórios originais que eu tenho é o Pulse 3D Audio, eu gosto dele porque ele é sem fio, é fácil de configurar, a gente sabe que tanto o PS5 e com o Xbox Series X, eles priorizam por acessórios proprietários, então você vai ter algumas vantagens em utilizar os acessórios proprietários da marca. É, então, por exemplo, você pluga lá no cabo USB e já está funcionando o som, você tem um som aqui de chat com os amigos e também um chat do jogo, você tem um botão para montar rapidamente também, então vale a pena. Tá assim, se você joga bastante online e se você não gosta de ter tantos fios assim, você coloca lá, pluga e tá tranquilo, não tem problema com o fio. Lembrando que o carregamento dele é USB-C, carrega rápido e a bateria deve durar aí de 10 a 12 horas. Tá bom? Então. Funciona bem. Eu comprei o controle remoto do. Controle remoto de mídia para você ver filmes, né? Em todas as séries ele tem ali os botões de acesso rápido, como da Disney, Netflix, o, o Prime e YouTube. Eu comprei porque é ruim você manipular a questão dos vídeos pelo pelo DualSense, porque o DualSense ele tem uns gatilhos muitos, é, muito sensíveis. E quando você encosta e deixa algum lugar, é comum do filme ir para frente e ir para trás, porque os gatilhos ele tem essa essas funções. E o que acaba acontecendo, enche o saco, você ter que deixar o DualSense num lugar plano, você não pode deixar no sofá, qualquer coisa, porque senão o gatilho é acionado. E, e o fato de se você tem uma TV com uma tecnologia, você também consegue utilizar o controle do PlayStation 5, esse controle de mídia, para... É, aumentar, diminuir o volume, né? então eu, eu comprei porque eu achei que faz, faz muito sentido e eu consumo muito é, vídeos, séries, né, animes, e o PlayStation 5 com o poder dele, ele consegue entregar 4K mais rápido, ele renderiza as, as, as, os filmes mais rápido, então eu prefiro assistir por ele, tá? Então é um acessório que eu recomendo nessas condições, se fizer sentido eu faço outro vídeo aqui no que para pra vocês. Uh, a base de carregamento, uh, eu comprei uma base de carregamento, o vídeo tá no card, tá aqui no card, inclusive... Eu fiz o teste, eu comprei, eu não lembro o valor que eu paguei, mas é uma base que funciona muito bem, carrega dois controles e, e ela atende bem, tá? Ela tem algumas particularidades porque ela demora um pouco para encaixar, você não encaixa direto ali a... o, o... o cabo C ali. Então, é... vale a pena pelo preço comparado com o original, mas o original é melhor porque ele carrega na base por baixo, Tá? Uh, e a câmera, eu não posso falar porque eu não comprei, não vi utilidade nenhuma, né? pelo que eu vi pra ela praticamente serve pra você fazer streaming, talvez ela tenha uma utilidade futura quando você comprar o um óculos VR do Playstation 5, sem dúvida alguma, vai fazer sentido com a câmera porque ela vai poder captar alguns movimentos e entregar uma outra experiência, tá bom? Agora, Player, vamos falar dos jogos do Playstation 5, jogos exclusivos, tá? Que eu joguei e eu vou falar rapidamente qual, fazer minha lista rapidinha aqui de cinco jogos que eu mais curti. O Astro Boy é um jogo sensacional e ele tem que ser jogado, de fato, pela experiência do DualSense. É, é um jogo exclusivo, obviamente, que vem com o console, mas enfim, possivelmente vai ser o primeiro jogo que você vai jogar. Então, certeza que você vai gostar. É um jogo fantástico, não só a experiência, mas para quem gosta do universo do Playstation e tem experiência de você coletar vários acessórios. Enfim, você reviver alguns a, a, a, um pouco dessa do Playstation é muito legal. Não vou ficar dando spoiler aqui, mas vale muito a pena. Ah, dos jogos que eu joguei que eu mais gostei do Turnal, já terminei. Hatchet cliente eu tô jogando ainda, o jogo é PAN. Fantástico, mas fantástico. Spider-Man Miles Morales, apesar de ter saído do, no PlayStation 4, eu coloco ele nessa lista porque é um jogo que... Jogar com Ray Tracing, 4K60, cara, o um jogo, ele dá outra experiência, tá? Então, esse é outro jogo que eu coloco na lista. Agora falamos sobre a outra proposta, Player, que é a proposta de retrocompatibilidade com jogos de Playstation 4. Player, funciona muito bem. 99% dos jogos de Playstation 4 funcionarão no Playstation 5, tá? E alguns deles já estão funcionando de forma aprimorada e serão lançados ainda com o tempo, mais alguns jogos de forma aprimorada. Funciona super bem, você consegue... Instalar, você tem uma conta da PS Plus, você consegue baixar todos os jogos que você adquiriu nessa conta da PS Plus no PlayStation 5. Você consegue instalar no drive do PlayStation 5 SSD ou em um drive externo, tá? Então isso você fica a seu critério, você consegue gerenciar isso muito bem. Outro ponto importante que também você consegue recuperar os seus saves, né? Geralmente, se você tem uma conta da PS Plus, você consegue baixar os saves da sua própria conta da PS Plus no PlayStation 5 tem vídeo aqui no canal também onde eu falo como que você transfere os jogos e saves de, de PlayStation 4 para PlayStation 5. Então, player, isso funciona muito bem. Os jogos, eles, é, se eu não me engano, os jogos eles vêm com o mesmo tamanho que ele tem no PlayStation 5, no PlayStation 4, tá? E você não vai ter problema. Você não vai perder o teu catálogo, né? A tua biblioteca de jogos. Então isso foi um ponto super positivo, certo? Falando do aprimoramento de alguns jogos para, é, de alguns jogos de PlayStation 4 para a Playstation 5, tá? Eu vou falar é, o que eu acho disso, eu vou falar os jogos que eu joguei e a experiência que eu tive. Eu acho isso fantástico, porque muitos jogos, por exemplo, eu não joguei no Playstation 4, porque eu revisava entre os dois, entre Playstation 4 e Xbox One, e agora eu estou revisitando alguns jogos, principalmente por causa uh, do aprimoramento para ficar 60, O que, que eu acho disso? Eu acho isso fantástico, como eu comentei, Porém, cobrar por isso eu acho uma baita sacanagem, a Sony ela tá fazendo isso com alguns jogos, tá? O que a Microsoft não faz, o aprimoramento é uma atualização gratuita, no caso do Playstation 5, algumas atualizações estão sendo pagas. Então, enfim, isso é um critério da desenvolvedora junto com a Sony, não é só uma decisão da Sony, tá? Então, isso fique claro. Então, em alguns casos, como recentemente, a, a gente teve um jogo, o jogo Ghost of Tsushima, que vai ter uma, uma versão do diretor, que vai ser aprimorado os comandos para a Playstation 5, gráfico e outras coisinhas mais. Vai chegar com uma DLC e eles vão cobrar praticamente quase o custo de um outro jogo para isso, mais R$100,00, acho que E eles vão fazer isso também com Dead Stand. Então, é, se realmente eles entregarem algo diferente, algo realmente que vale a pena, show! Mas, para mim, a atualização, a utilização deveria ser gratuita, e se ele quiser comprar a DLC depois, ele compra separado, tá? então a galera tá querendo enfiar tudo, né, goela abaixo de uma forma só e eu não concordo muito com isso. Então, a gente combater isso, não compre, tá? Então, se a gente não concorda, né, que depois abaixo o preço, a gente vai comprar com um valor menor, menor. Ah, e falando da minha experiência, tá? Eu vou falar dos jogos que eu joguei, que foram aprimorados. Last of Us 2, que só chegou o aprimoramento de 60 FPS, o jogo já mudou bem, tá? já é uma outra dinâmica, você já percebe muito mais o cenário, como é um jogo de exploração e um jogo em que em algumas cenas, é muito, né, a, a, as cenas são muito frenéticas, é muito legal, isso dá muita diferença e faltava isso nesse jogo. Good of War 4K60 também é um aprimoramento, você consegue jogar 4K60 FPS, o jogo também que é um jogo que meu tem ação frenética, você consegue ver com mais detalhes tudo o que está acontecendo, então puta faz muita diferença. Uh, Days Gone, eu acho que foi o jogo que eu mais vi diferença, porque é um jogo de mundo aberto, é um jogo que ele é dinâmico, que você explora bastante, que você percebe muito o, o, o cenário visual do jogo assim como The Last of Us, cara é um jogo que eu vi muita diferença comparando com o Playstation 4, tá? Uh, e outro jogo que eu também vi uma grande diferença foi o Ghost of Tsushima e ele não foi aprimorado 100%, ele só foi aprimorado com os 60 quadros por segundo, tá? Então, esses quatro jogos, pra mim, existem outros. Eu posso colocar a listagem aqui pra você na descrição. Nos jogos que estão aprimorados, esses aprimoramentos foram gratuitos, tá? Então, quando você tiver o jogo, baixar o jogo na versão do Playstation 5, você vai conseguir jogar eles com, com esse aprimoramento, jogando pelo é, SSD ou jogando pelo o HD externo. Cara, é punk. Fantástico, esse aprimoramento dá uma nova vida para esses jogos aí. Aquele jo em, em muitos jogos, por exemplo, eu tô jogando de novo Que o Drash of Force Part 2. Tô fechando pela terceira vez agora no modo punitivo, tá? Então vamos lá falar dos principais acertos do Playstation 5, tá? Pass Plus Collection foi um baita certo? isso aqui realmente, se você é assinante da Plus e vale a pena, você vai ter 20 jogos aí praticamente gratuitos pra você não, sabe, para você não é, ter que ficar comprando um jogo, isso já vai dar um, né, principalmente se você vende Xbox, na Xbox a gente tá acostumado a ter a Game Pass com vários jogos. Tá? Uh, DualSense, pra mim, esse foi o principal acerto, assim, a experiência em jogar, é, pra você ter uma ideia, faz com que eu pense jogar jogos multiplataforma, desde que tenham é, o máximo do, do, dos recursos do, do DualSense, faz mais sentido jogar no Playstation 5, tá? Então, assim, se for um jogo multiplataforma, por exemplo, eu não sei se tem todos os os recursos do DualSense, mas se tiver, com certeza no Xbox, na, aliás, não precisa 5 a diferença, vai ser totalmente diferente. Aí cabem as produtoras, as desenvolvedoras, realmente, tirarem o máximo de proveito do DualSense e do Pulse do 3D Audio, tá? Se não, se for a mesma coisa, aí, enfim, se você tem os dois consoles... Cabe você fazer a, a escolha aí, o que faz mais sentido para você. Uh, e agora falando dos principais erros, os principais problemas que eu vi do Playstation 5. O tamanho, ele é muito grande, ele não cabe em qualquer lugar. Eu já coloquei, é, eu já fiz um vídeo, tá no card também, vou colocar aqui esse vídeo, né, de cinco coisas que eu gostei e cinco coisas que eu não gostei no Playstation 5, mas ali eu falo com mais detalhes. Mas aqui, é, falando dos principais erros, são os erros que eu acho que, faz, que, que são mais chatos, Tá? Que possivelmente a só não vai conseguir resolver numa atualização, por exemplo. Tá? Primeiro, que a questão do tamanho, pode ser. Com certeza vai surgir um Slim, mas é, Cara, não vai ser tão rápido assim. E quem investiu no Playstation 5 agora, tudo vai ter que vender, comprar outro, então, enfim. Só se tiver alguma coisa muito diferente no novo console do, do, do Playstation 5. Mas ele é muito grande. E enche o saco. Né? você tem que ficar mobilizando praticamente o seu rack inteiro para caber o Playstation 5 ali, e principalmente se você tiver que transportar, como eu faço muito da sala pro quarto, que vocês vão não quer jogar no quarto, putz, é um saco, então eu já sabe que isso é um problema, tá? É... O tamanho do SSD, cara, os jogos, quando a gente fala de jogos da nova geração, os jogos eles já são muito maiores, por quê? 4K, é, tracing já tem um som, enfim, tudo, o jogo ele vai ser maior, aposte nisso. E tem só 800 GB. De memória, cara, você coloca o Warzone ali, puta, já ocupa um terço do seu HD. E aí o, aí o problema é, os jogos de PlayStation 5 que você consegue, a melhor experiência, ele, ele precisa obrigatoriamente ser instalado no SSD. E aí não tem jeito, você vai ter que escolher quais jogos que você vai ter dentro do SSD, porque não vai caber mais de 5, 6. Então isso é um problema até a Sony atualizar a, a opção de você colocar o um NVMe, que é um, é um outro SSD para você gastar mais dinheiro e expandir a memória, tá? Mas hoje a solução para jogos de PlayStation 4 é você colocar um HD externo, tá bom? Ah, problemas de Drift do DualSense Para quem não sabe, o DualSense ele tem a mesma tecnologia dos analógicos do DualShock 4 E o DualShock 4 também tem muitos problemas infelizmente, tá? Esse é um problema recorrente e eu já tive esse problema, eu fiz até um vídeo aqui também outro vídeo no card, explicando como que você pode fazer a manutenção do seu DualSense e resolver esse problema de Drift, se esse problema por um problema relacionado à limpeza ou até mesmo de software, onde você atualiza mas é um problema que todo mundo tá tendo além desse problema do Drift, muita gente com problemas do gatilho, porque o gatilho cara, ele, por exemplo, um Resident Evil, quando você joga com a shotgun ele é, ele é muito resistente para você dar um tiro, é, é absurdo, chega a doer o indicador de tanto que você puxa ali. E aí o que acaba acontecendo, tem essa resistência, ele tem, esse gatilho ele é mecânico, por ele tem uma mola, enfim, conforme vá utilizando, ele tende a se desgastar, tá? Então, é, esse é o lado, é o outro lado aí da questão do QualSense of que oferece a grande experiência é, de, de, de gameplay, beleza? Então, player, falando agora das minhas considerações finais. Estou feliz com o console? Sim. Valeu a pena? Sim. Estou me divertindo? Sim. E o melhor, eu vejo que está só no início da geração e tudo que o PlayStation 5 prometeu, ele, na minha opinião, entregou e foi além das expectativas. E tá? eu tinha o um PlayStation 4 e eu não me arrependi em fazer essa migração de geração. Tá? Isso, obviamente, se você tiver recurso financeiro, o controle é muito caro, geralmente eu vendo um para comprar outro, mas, enfim, até menos pelo canal, que eu gosto bastante de fazer e trazer esse conteúdo para vocês. Eu comprei comprei o Xbox US também, que depois eu vou fazer um vídeo para vocês, né? comparativo também, mais ou menos nessa, nessa ideia e eu curti demais isso você é, pensa hoje, né, em fazer essa mudança de geração. Se você tem um PlayStation 4, pode fazer sentido ainda. Se você tem um, o Xbox Reax, o Xbox One, na realidade, pode fazer sentido para você também. O ponto aqui era levantar se o console e realmente entregou tudo que foi prometido no início lá no seu lançamento e ele de fato entregou. Tem muitas coisas para serem melhoradas. Se não for melhorada nessa versão, vai ser melhorada nas próximas. Mas eu acho que o PlayStation 5 entregou tudo o que ele, que ele prometeu está em um bom caminho. E o melhor, você vai conseguir se divertir bastante, beleza? Então, Player, o que você achou desse vídeo? Espero que você tenha curtido. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. É muito importante que você se inscreva, que você ative o sininho. Para que é, o, o YouTube recomenda cada vez mais o meu vídeo aí, para eu, eu compartilhar e ajudar mais pessoas aí, como eu estou te ajudando agora, beleza? E compartilha esse vídeo aí pelo WhatsApp também. Então, espero ter ajudado você na sua tomada de decisão. Se você tem alguma dúvida, coloque ali nos comentários, nas perguntas, que eu respondo todas as perguntas, beleza? Então, player, espero que você tenha curtido. Mais uma vez eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, valeu e fui!